Depois de um treino muito intenso, eu resolvi mostrar pra vocês o que é habilidade de verdade. Bora lá. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ou... Vai, oh. por favor. <risos> Bitch, you guessed it.